fala galera beleza Anderson Santos aqui seja bem vindo a mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou te mostrar como personalizar um canal e dar uma aparência profissional se você ainda não é inscrito se inscreve aí no canal se esse assunto te interessa deixa seu like deixa um comentário aí também mas você pode comentar no final aí que que você achou do vídeo ou de algum tema que você quer que eu traga aqui para o canal e sem mais delongas, bora pro conteúdo. Eu tô dentro do meu canal, na primeira página do canal. Vou clicar aqui em personalizar o canal. E primeiramente eu vou criar um trailer. Primeiro eu venho aqui em novos visitantes. Clico em trailer do canal. Escolho o vídeo. Clico em Salvar. Beleza, certinho. Agora eu venho aqui para inscritos recorrentes, clica em conteúdo em destaque, escolha o vídeo, clica em salvar, Vou colocar um título aqui, ó. Sejam... OK, clica em salvar. Pronto. Os novos visitantes vão ver isso aqui e os inscritos vão ver isso aqui. Eu recomendo você colocar, lógico, um vídeo se apresentando aqui para os visitantes. É o que eu vou fazer. Ainda não fiz esse vídeo ainda, mas para usar como exemplo, aqui tá bom demais. Então eu vou clicar aqui em adicionar uma seção. Ó, layout, isso aqui é importante. Layout horizontal. Deixa horizontal clica em selecionar conteúdo e aí eu vou clicar aqui em envios populares Claro que são os vídeos mais vistos que tem mais visualizações clicar em concluído eu, se eu quiser eu posso jogar os envios populares para cima clicando na setinha se eu quiser jogar ele para baixo eu clico na seta para baixo e agora eu vou criar mais uma sessão e vai ser a sessão de playlists então eu clico em criar uma sessão deixo o layout na linha horizontal também clico em selecionar conteúdo clico em aí vou escolher aqui ó tem essas opções no meu caso aqui eu vou escolher playlists criadas que são as playlists que eu criei para quem não sabe playlists são muito importantes para aumentar o tempo de visualização do seu canal. Então, quando você cria playlists, a pessoa assiste um vídeo e o YouTube sugere um próximo vídeo seu para ela assistir, ela continua assistindo no seu canal. Vou clicar aqui em concluído. Agora vou clicar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, ver como? Vou clicar aqui, ó. Novo visitante, vamos ver como um novo visitante vai ver o meu canal agora. Bora meu. Quando chegar o visitante novo, ele vai ver o meu canal exatamente dessa forma. Tá vendo aqui, ó? Cheio de conteúdo, ó. Não tá mais aquele canal vazio. Beleza. E aí? vou clicar aqui vou clicar no meu canal vou clicar aqui em personalizar o canal vou clicar aqui em você mesmo e inscrito recorrente ó meus inscritos vão ver meu canal assim certo Deixa eu arrumar aqui o um negócio que eu vi que ficou ali, não salvou. Isso aqui, ó. Aí. Aqui. Posso pôr uma playlist ali também no destaques. Mas vou colocar esse vídeo aqui em destaque. Primeira página. vou clicar em salvar vou clicar em concluído talvez seja por isso que não ficou né talvez eu não cliquei em concluído tá tudo certo então é isso galera ficou desse jeito aqui o canal do jeito que vocês estão vendo aí ó não tinha quase nada parecia que não tinha conteúdo eu tenho apenas cinco vídeos ainda no canal para dar uma aparência mais legal para o canal para os visitantes ó, Enchi de conteúdo na minha página principal. E esse foi o vídeo de hoje. Eu te ensinei como personalizar o seu canal. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você quer que eu traga algum outro vídeo aqui para o canal, escreve aí nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E... Fui!